Bom, nós temos uma Kombi, um motorista, e esse veículo está cedido para a campanha. Então, nós temos que abastecer, obrigatoriamente, esse veículo pela campanha, com recursos que estejam tanto em contas de fundos públicos, quanto em conta de fundos privados, não importa. Deixa eu fazer uns comentários importantes aqui. Primeira coisa. O caso dessa nossa Kombi é uma Kombi cedida. Ok, se essa Kombi fosse locada, haveria um percentual, uma base de cálculo de limite de locação de veículos. O candidato só pode locar até 20% dos gastos contratados, ou seja, só gastos contratados mesmo. Não entram aí as sessões, não entram aí os repasses a outros candidatos, apenas aquelas contratações. E é o total de contratações da campanha. Se naquele planejamento, naquela gestão da campanha, ela já sabe tudo que ela vai contratar, Dali, tira-se 20% e esses 20% é o limite para a locação de veículos. Seções de veículos não entram nesse é, cômputo. Outra coisa, a alimentação de pessoal também tem por base esse 10% dos gastos contratados da campanha. Então, do total que foi contratado, tira-se 10% é o limite para alimentação de pessoal. E para locação de veículos, o limite é 20%. Uma informação importante, essas eleições gerais vai haver muito, vão haver, né, muitas, vai haver muita contratação de eh, aeronaves, helicópteros, hidroaviões essas contratações não estão submetidas ao limite dos 20%. Agora, é claro que esses gastos serão analisados, examinados, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não é porque não está dentro do limite dos 20% que vai poder contratar aí do jeito que quiser. Então, tem que tomar cuidado aí com o abuso do poder econômico, né? que nessas eleições gerais será muito visado isso, até pelos seus oponentes, né? pelos seus adversários, não só pelos órgãos fiscalizadores. Então, abastecimento de veículos, de aeronaves, de hidroaviões, de helicópteros, esse abastecimento desses veículos aéreos, marítimos, eles devem, obrigatoriamente ser feitos pela campanha. Não pode pagar por fora. Diferente daquele veículo terrestre utilizado pelo candidato. O veículo terrestre que o candidato usa na campanha não pode ser abastecido, não pode ser manutenido, a própria manutenção é proibida e o abastecimento daquele veículo terrestre usado pelo candidato tem que ser na sua pessoa física, no seu CPF. Mas o abastecimento de hidroaviões, aeronaves, helicópteros deverá ser feito o abastecimento obrigatoriamente pela campanha. Essas locações Desses veículos aéreos e marítimos, não estão nos 20%, que são apenas para locação de veículos terrestres. Então, mais uma fake news da prestação de contas derrubada aqui com os esclarecimentos adequados. Vamos, então, fazer o lançamento do abastecimento da nossa Kombi? Vamos lá. Doações... Opa, não... É, o abastecimento, a gente vai nas despesas, vamos lá, despesas. Combustíveis e lubrificantes. No mesmo dia, né, a gente recebeu a Kombi, recebeu a doação do motorista e estamos indo abastecer. O fornecedor é uma pessoa jurídica. Tomem sempre cuidado nos abastecimentos com os cupons de abastecimento para depois não dobrar, ter cupom e nota fiscal, então tem aqueles documentos próprios. Tomar bastante cuidado e sempre ter alguém que examine as notas fiscais, os documentos antes de fazer o ingresso ou a despesa, o registro da despesa porque se tiver qualquer erro que você precise alterar esse documento é muito rápido o tempo de cancelamento, por exemplo, de uma nota fiscal, é tudo muito rápido. Então, se você deixar para examinar o documento lá na hora de prestar contas, não dá para você arrumar mais o documento. Se você firmar contratos com o posto, com o posto de gasolina ou, ou vários postos de gasolina para abastecerem veículos, você tem que juntar os contratos que foram é, firmados, toda a documentação de suporte, é, exagerem mesmo, porque a Justiça Eleitoral sempre pede documentos adicionais para comprovar a materialidade dos gastos. Ok, agora nós vamos para outra aba, a gente não vai gravar agora, porque se gravasse ele diria, você não preencheu, olha lá, favor preencher o detalhamento da despesa. Então o Riquinho vai lá agora preparar esse detalhamento desse abastecimento. A gente colocou que foi 50 litros de gasolina, que deu 300 reais. Valores também, fictícios aí. Não esquecer de adicionar. Toda vez que tiver o botão adicionar, sempre adicionar. E agora vamos registrar o pagamento. Veja que tem mais uma aba ali pra gente preencher antes de gravar. Ele pagou com fundo partidário. Quando a gente falou, quando eu comentei com vocês sobre os helicópteros, hidroaviões e aeronaves, tomem cuidado com as caronas. É importante ter um relatório dos ocupantes desses voos, das atividades que estão sendo desenvolvidas, porque é só vocês pensarem no seguinte, não pode dar uma caneta para o eleitor, né? Infelizmente existe a permissão do, da doação do combustível para os veículos em carreata, que é um absurdo da norma, está na resolução, mas não está na lei. É um absurdo, mas infelizmente está lá. É a única vantagem ao, ao eleitor né, institucionalizada que existe hoje. Então, não é possível levar pessoas de carona nesses voos, de helicópteros, de aviões que sejam fretados, enfim, cedidos o uso não importa, quando tiver sessão de uso de aeronave, prestar atenção aos 40 mil, prestar atenção a quem é de fato o proprietário desse, dessa aeronave, porque pessoa jurídica não pode fazer sessão, ainda que parcialmente, né? É comum ter mais de um proprietário e, e trabalharem com horas de voo, então prestem bastante atenção nesses detalhes aí. É, vamos lá, terminamos todo o lançamento. A conta ele já trouxe, né? O Riquinho já colocou lá. É, a gente, o candidato pagou com cheque. Aqui a gente vai fazer a demonstração do pagamento com cheque só para que vocês saibam como faz. Mas recomendo fortemente que vocês trabalhem o mínimo possível com cheque. Que eu chamo não é talão de, de cheque, é talão de problemas. Cada folha daquela tem um potencial incalculável de problema. Então, priorize transferências eletrônicas, o PIX, de preferência, não use talão de cheque para nada. Se utilizar, digitalize todas as folhas de cheque antes de emitir. Porque a justiça eleitoral vai te cobrar coisas em diligência e o tempo de microfilmagem dos bancos é muito maior do que o tempo de diligência que você tem para atender aquele questionamento. Então, quanto menos problema você puder evitar lá na frente, você evita fazendo as transferências eletrônicas. Nós vamos ter lançamentos com PIX, a gente vai ver adiante. Adicionamos tudo. Gravamos agora. Ok, vai perguntar se a gente quer comprovante, não vamos adicionar porque estamos ganhando tempo na transmissão de todos os conhecimentos aqui para vocês de uma campanha.